E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a como resolver uma integral definida. E, para isso, eu tenho a integral de -3 a 5 de 4 dx. E isso vai ser igual a quanto? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Vamos lá, então. A primeira coisa que você deve fazer é se lembrar do Teorema Fundamental do Cálculo. É ele que conecta a ideia de integral definida e antiderivada. Ele é muito útil para resolver uma antiderivada, ou seja, uma integral. E esse teorema diz que uma integral de a até b de uma função f dx de de x vai ser igual à antiderivada dessa função em b menos a antiderivada dessa função em a. Ou seja, essa antiderivada, uma primitiva da função f, é representada por um F maiúsculo. Portanto, isso é igual a f de B menos f de a. Então, vamos resolver essa integral e vamos aplicar esse teorema fundamental. Qual é a antiderivada de 4? Aqui temos uma constante, e, portanto, a integral de 4 vai ser igual a 4x. Mas por quê? 4 é a mesma coisa que 4 vezes x elevado a zero. Isso porque todo número elevado a zero é 1, e 1 vezes 4 vai dar o próprio 4. E, com isso, temos uma potência aqui. E como podemos resolver a integral de uma potência? Nós podemos utilizar a regra da potência reversa. Isso significa dizer que a integral de x elevado a n dx vai ser igual a x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1, mais uma constante c aqui, ou seja, é o contrário da derivada. E, portanto, para resolver 4 vezes x elevado a 0, nós vamos ficar com 4, que multiplica x elevado a 0 mais 1, dividido por 0 mais 1, que vai ser igual a 4x. Portanto, a integral de "-3 a 5", de 4dx, é igual a 4x. E eu ainda vou aplicar o teorema fundamental do cálculo de "-3 até 5". E isso significa calcular a antiderivada do nosso ponto superior, que, nesse caso, é o 5. Então, 4 vezes o 5, menos a antiderivada no ponto inferior, que, neste caso, é o menos 3. Então, 4 vezes menos 3, isso vai ser igual a quanto? 4 vezes 5 vai dar 20. Aqui, menos 4 menos 3 vai dar 12. E 20 mais 12 é igual a 32. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos dizer que nós temos aqui a integral definida de menos 1 até 3 de 7x dx, podemos utilizar a regra da potência reversa. Então, vamos integrar esse 7x, ao quadrado, pegando essa potência e aumentando em uma unidade, ficando com 7x3 dividido por 2 mais 1, que é igual a 3. Essa aqui é a integral de 7x2. E agora, aplicando o teorema fundamental do cálculo de menos 1 até 3, e de novo, nós calculamos a antiderivada do limite superior, que é 3, então 7 vezes 33, dividido por 3, e subtraímos isso pela antiderivada no limite inferior, que, nesse caso, é menos 1, e com isso, ficamos com 7 vezes -1 elevado ao cubo dividido por 3 e resolvendo essa primeira expressão nós vamos ter 3 ao que dá 27 e que dividido por 3 dá 9 e 9 vezes 7 é igual a 63 então essa expressão é igual a 63 e aqui nós temos -1 elevado ao cubo que dá menos -1 e vezes esse menos aqui da frente vai dar mais. E 1 vezes 7 dá 7, dividido por 3 dá 7 terços. Então, mais 7 terços. E, resolvendo essa soma, nós vamos ficar com 196 dividido por 3. Finalmente, encontramos a integral. E eu quero que você saiba que essa regra aqui é muito importante.